Por que não consigo fazer com que meu bumbum levante? É simples, tem vários motivos, mas o principal deles é porque você deve estar malhando de maneira incorreta. Vamos lá. Quer levantar realmente o bumbum de maneira simples, fácil? Eu vou ensinar um exercício que você vai utilizar a parede. Isso mesmo, você vai utilizar a parede. Basta você ficar assim, nesta posição, vai colocar suas mãos encostadas na parede vai projetar o seu peitoral à frente e vai fazer esse movimento aqui ó flexionar a perna depois fazer a extensão lá atrás e sentir o seu glúteo tem que sentir essa região aqui o glúteo máximo bem durinho volta à posição inicial estica volta à posição inicial estica depois você vai fazer a mesma coisa com a perna oposta você trabalhando assim, você vai trabalhar muito o seu glúteo, mas não vai parar por aí não. Agregado a este tipo de exercício, tem um outro que eu passo para os meus alunos que funciona pra caramba, que é o seguinte: Você vai abrir agora as suas pernas à largura dos seus ombros, Abra suas pernas à largura dos ombros. Abriu. Agora você vai fazer o seguinte: Vai ó cruzar os seus braços na altura do seu peitoral, Vai agachar o máximo que você puder e vai subir. Ponta dos dedos dos pés, trabalhou panturrilha. Agachou jogando bumbum lá atrás, subiu ponta dos dedos dos pés. Agachou, subiu ponta dos dedos dos pés. Está achando que terminou? Não. No final ainda vem a receita, a dica e também o número de repetições para cada um deles. Então tem coisa para caramba. Vamos lá. Vamos trabalhar agora esse buraquinho aqui, essa lateral, também fácil, mãozinha na parede, a outra mão você vai colocar na linha da cintura, abriu, fechou, somente fazendo este movimento, não quero ninguém trazendo a perna aqui não, que aí já é outro exercício, é só abrir e fechar o máximo de vezes contando, quando você sentir que não consegue mais abrir, contou, exemplo, saíram 20 repetições para o lado direito, eu vou virar e fazer as 20 repetições para o lado esquerdo, sempre fazendo na mesma intensidade, na mesma velocidade, isso é muito importante. Finalizado isso, aí vem a questão das séries. iniciante para todos esses exercícios, faça a série da seguinte forma, você pode intercalar, fazer o primeiro, o último, o penúltimo, ou então pode fazer essa sequência direto, sem descanso. Começou fazendo o do bumbum, logo depois fez o agachamento e para finalizar você fez a abdução lateral, uma série. Entendeu? O máximo de tudo, uma série. Mais uma vez, faz o teu máximo em cada um dos exercícios, duas séries. Iniciante, está fechado, está de bom tamanho. Intermediário, a mesma coisa que o, inici o iniciante fez, quase que não saiu, a mesma coisa que o iniciante fez, Porém, agora tem o um diferencial. Você vai fazer quatro séries direto. Vai fazer uma série, os três exercícios e descansa. A segunda série, os três exercícios e descansa. Professor, quanto tempo de descanso que eu tenho que ter? Não sei. Só o teu corpo vai dizer. Então, só você vai saber o tempo de descanso que você é capaz para melhorar e aguentar o tranco da segunda série, da terceira série ou da quarta série. Avançados. Quer pegar fogo você que é avançado, avançado? Oito séries. Oito séries, eu garanto a você que você vai sentir bastante, vai transpirar, vai suar, mas não adianta nada você que é iniciante, só porque está vendo esse vídeo agora, e achar que você vai fazer as oito séries que não é indicado para você, porque tem que ter sempre a liberação do médico para todo mundo. Correto? Aí, para finalizar e fechar esse vídeo com chave de ouro direto ao ponto, valendo muitos likes e compartilhamento e se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá, alimentação. Professor, o que, que eu posso comer, o que, que eu posso beber? Eu gosto muito de vitamina. Então, eu pedi o um nutricionista para escrever vários tipos de vitaminas para que eu possa utilizar, tanto antes como depois do treinamento. A vitamina que eu gosto de utilizar antes do treinamento é uma vitamina muito simples. Ela é acompanhada de leite integral, semidesnatado ou desnatado. Você escolhe. A diferença é que o integral ele tem gordura, semidesnatado, Menos gordura e desnatado, zero gordura. Aí você escolhe qual que você vai utilizar. Eu utilizo também mel, uma colher de sopa de mel e uma batata doce. Aí você deve estar se perguntando assim, mas professor, não é muito carboidrato, não? Você tem um pouco da proteína do leite? Você tem também o, o mel, que é o, a questão do carboidrato, da energia, o valor calórico? E tem a batata doce? Sim, sim. Todos os dois, tanto o mel como a batata doce, de acordo com o que o nutricionista me passou, ele vai gerar energia, que é o que nós precisamos para fazer o treinamento. Então, ele gerando energia, você vai conseguir fazer o treinamento sem se cansar muito. Pós-treino, pós é depois que você terminou o seu treino. O que, que você vai fazer no pós-treino? Simples, mais simples ainda. Vai pegar um copo de aproximadamente 300 ml de leite, que também é o primeiro do Pré-treino, 300 ml de leite Aí o leite você escolhe 300 ml de leite, pode colocar duas bananas Um pedacinho de mamão Até porque o mamão tem fibra E vai ajudar também o seu intestino funcionar melhor E o mais importante para você, minha guerreira Aveia, aveia ou amendoim Mas aí nesse caso eu vou indicar o que ele me indicou Que é o mais fácil de se achar Aveia pode ser em pó, farinha, farelo. Você vai jogar aí umas três a quatro colheres. Vai depender de como é que você gosta da sua vitamina. Se ela é mais ralinha ou se ela é um pouco mais espessa. Eu gosto dela um pouquinho mais espessa. Então, eu coloco quatro colheres de aveia de sopa. Bato bastante, duas pedrinhas de gelo, pronto, meu pós-treino está feito. Fiz o treino com pré-treino, fiz o treino com pós-treino, igual ao resultado. Muito obrigado pelo seu carinho, compartilhe. Se você quiser minha consultoria, seja para a sua academia ou mesmo... Para fazer em casa, lá embaixo na descrição desse vídeo tem um programa de um ano de treinamento. As pessoas que já adquiriram esse programa, com apenas três meses, já estão vendo o resultado e eu estou muito feliz. Obrigado a todos vocês que já adquiriram. Por apenas R$ 42,90 ao mês, um ano você vai ter cardápio nutricional, vai ter treinamento direto ao ponto, sem Falação, sem blá, blá, blá. É direto ao ponto. Ligou, começou a malhar. É simples assim, tá bom? Dividido pelos dias da semana. Cardápio de segunda a domingo, praticamente, para você conseguir atingir seus objetivos. Já falei demais. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.